Olá pessoal, seja todo mundo bem-vindo aqui ao nosso canal mais uma vez hoje aqui de manhã nós estamos aqui no canteiro das mudas para fazer aqui as mudas de cebolinha que a minha mãe já tirou a semente e agora vai iniciar aqui as mudas dela aqui a especialista é ela, né mãe? Aí, para a gente poder plantar essa sementinha dessa cebola aqui, ó, a mudinha dessa cebola, hum. a gente tem primeiro, a gente tem que é, cortar a raiz dela, né, que é para poder enfiar no chão. E a raiz cresce, vai crescendo para baixo e ela vai aumentando as palhas para cima. Aí fica uma cebola maravilhosa. Agora eu vou dar início de plantar, a gente tem que medir assim, ó. O tanto e furo, vai aqui, ó, fura o buraco. Aí vai aqui de novo. Aí torta a fazer outra medida. Aí você vai, aí pega duas duas raizinhas dessa aqui. Aí pode ir colocando dentro desse buraco aqui, ó, e pode ir enterrando aqui. Fica maravilhosa, entendeu? Fica bom demais. E a gente vai plantar que é pra fazer uma horta no quintal, né? Uma horta verde. E aí, a gente vai plantar a cebolinha. Depois da cebolinha, a gente vai plantar o, o coento, né? Que é, se chama cheiro verde. E depois do cheiro verde, a gente vai plantar o a salsa. E depois da salsa, a semente da alface. Daqui mais ou menos uns 15, 30 dias, a gente vai ver o resultado. Que é para ver se já dá para colher ou não. Mas aí, a gente vai continuar fazendo a plantação, né? Porque a gente vai vai plantar agora Tô terminando de plantar a cebolinha Depois eu vou passar para plantar a salsa Que já tá aqui de moio, tem que colocar de moio, né? Depois da salsa eu vou plantar o, a semente do coentro Mais ou menos isso E aí, pessoal, aqui eu já terminei de plantar de Fazer a minha, a minha muda de cebolinha, né? Aí daqui a pouco, aí tem essa terra aqui, ó tem o resto dessa terra aqui. Aqui é para caber a semente de cheiro verde. E a semente da, da salsa, que já está aqui de molho, né? Que eu coloquei de molho ontem. Que nasce mais rápido. Porque a salsa ela é muito demorosa para nascer. E aí a gente vai plantar elas aqui para ver. Aí quando ela estiver no ponto, aí a gente muda ela também para outro lugar. É assim que eu já plantei uma vez e deu certo. E tudo a gente tem que experimentar para fazer, né? Porque é muito bom a gente tem esse, as coisinhas da gente na casa da gente horta natural para a gente comer que é muito sadio. é manhã a gente não pode esquecer de, peço, de pedir o pessoal que eles se inscrever no canal deixar é o isso, like é né isso, é. acionar isso. o sino da notificação é assim para mais pessoas receberem isso aí né? gente que é para vocês começarem a aprender também né porque é muito bom a gente fazer essas coisas aí e falar pro nosso público. né porque e eles aprendem é tudo... a fazer que de repente a gente a gente quer aprender a fazer algo e não, não, não tem noção do que vai fazer. E a gente vai lá no sei lá ou no YouTube aí puxa o, o que a gente. Baixa tá fazendo. lá, né? O conteúdo. É, é isso. É isso, aí. é isso aí. A gente vai indo e vai aprendendo, né? Com, com o público a gente aprende. Aprende mais. Né? É isso aí, pessoal. Minha venha já deixou o recado dela aí. Então se inscreva no canal, deixa o like. Comenta embaixo mais sugestões aí que a gente está aqui, né? As, as sugestões de o que plantar. O importante é deixar o quintal verde. Aí, gente, ó. Isso aqui é, é, a, é a sementinha do cheiro verde. Que eu falei, né? Que eu ia plantar. E, e essa sementinha, ela veio de longe. Ela, ela veio de muito longe. Ela veio do Pará, né? Eu tenho uma horta lá no Pará também. Aí eu já trouxe a semente aqui pra, pra... plantar aqui na casa do meu filho, caçula, né? Jefferson. O nome dele é Jefferson. E aí então, eu... mamãe, a senhora quebra... Fazer quebrar a semente, né? É. Aí eu, aí eu vou aqui, ó, com... Pode ser com copo, pode ser com qualquer coisa. Aí você vai aqui, ó, mexe aqui, vai quebrando pra virar as bandinhas. Aí porque a semente já vem inteira, né? Ela vem inteira desse mesmo desse mundo mesmo dela aqui, ó. Olha como é que ela vem, ó. Ela vem inteirinha assim, ó. Aí você amassa, você amassa ela com copo ou com qualquer uma outra coisa. Aí pode amassar que ela vira isso aqui, ó. Ela vira isso aqui, ó. E duas sementes. aqui. Ela vira isso aqui, ó. Ela vira hum, em duas sementes. Hum. E aí, é, cada uma semente, dessa, cada uma bandida dessa semente aqui é uma planta, é uma muda, é um, é um pé de cheiro verde que nasce. Entenderam? Interessante, né? É engraçado mesmo. E Deus, ele, ele é muito maravilhoso. Deus, ele sabe fazer as coisas tudo bem feito tudo perfeito. E Mas então, depois que a aí que ela abrir as mãos, ela tá pronta para ser... Tá pronta para ser plantada, tá pronta para jogar na terra, tá aí daqui uns oito dias antes... Talvez ela comece a nascer, porque é uma semente nova, né? Uhum. Não é uma semente velha, é uma semente nova. Aí aqui a gente vai plantar e vai só colher e comer, né? Maravilha. Maravilha. Então, pessoal, daqui a pouquinho, a hora que ela terminar de amassar aqui, né, como ela falou, deixa eu só pegar aqui novamente, a semente é assim, ó. Né? Então, nesse caso, mãe, essa semente aqui, ela vira em duas duas sementes né É. no caso ela vira em duas sementes então, porque... após ela terminar aqui de amassar a sementezinha dela aqui a gente vai lá pro canteiro novamente né e plantar e plantar a semente lá no mesmo, plante... mesmo, o mesmo canteiro. canteiro que foi plantado a cebolinha e a salsa né é e a salsa é isso interessante que você jogou jogar a salsa no meio da cebola né quando a salsa nascer Aí que a gente vai fazer a mudinha da salsa pra outro lugar, porque ela, ela cresce muito. O pé dela cresce muito. Aí assim a gente já vai acompanhando a salsa, a, é, a o cebolinha cheiro verde e o, e o coentro. E o coentro, né? É. E o cebolinha. Né? Isso. E muito obrigado gente. Que Deus abençoe. Cada um de vocês aí, vocês curtam aí, viu? Manda o um like aí pra gente. É pra gente fazer mais, tá? É vai, minha mãe, rapaz. Não vai ficar só nesse, não. Vai, vai, nós vamos fazer mais. Nome de Jesus, hein? Então, pessoal, minha mãe já fez ali a, o malabarismo dela da semente ali, né? E agora ela vai plantar aqui. Bora, mãe. Pois é, gente. E aí, para gente plantar a semente, igual eu vou fazer aqui, ó. Eu já vou pegar aqui minha vazia, né? Para trazer ela para cá. É a semente de cheiro verde, que eu já vou plantar. E vou fazer isso aqui, ó. Como, como sempre, a gente sempre tem que abrir assim uma brechazinha assim no, no quintal da gente, no, no canteiro. Aliás, aí você vai aqui, ó. Sobe essas brechinhas assim. Aí você vai e planta. Joga semente. Eu vou jogar a semente agora para você ver porque a gente joga essa semente, tá? Então, como eu já falei, né? A gente vai e planta pra cultivar depois, né? E aí eu vou.. Já vou começar a semear a semente pra vocês verem que a gente sabe a semente tá olha aí ó a maneira da gente plantar a semente de cheiro verde é essa aqui ó a gente vai, planta aqui vai e aqui ficou muito longe ó Jefferson eu sou, hum. eu sou grande demais pra plantar isso aqui <risos> isso aí. aí fica, ficou muito longe, mas não tem nada não, a gente planta né, assim mesmo longe, perto a gente vai aqui ó aí vai jogando aqui, aqui eu vou colocar aqui Jefferson, onde Já eu nunca vi não vou jogar ainda. Okay. Calma. Aí a gente vai jogando aqui, ó. Vai jogando. Aí depois que você joga a semente aqui, você vai aqui, ó. Com o com mesmo pauzinho que você abriu a cova pra plantar ela, você vai aqui, ó. Aí já cobre assim, ó. Cobre, vai cobrindo. Aí daqui, quando a semente é boa, o máximo é cinco dias pra nascer, né? O máximo. Agora quando ela não é muito boa, oito dias ela começa a nascer. Aí eu vou, estou cobrindo aqui, daqui uns oito dias eu volto com o vídeo de, no, de novo para mostrar para vocês como minha, a hortinha, minha hortinha Quintal Verde já tá no jeito de, já tá nascendo. tá? E aí eu peço para vocês, dá um gostei aí para nós, para... Ajudar nos nossos canais, né? Porque nós estamos precisando. É a primeira vez que eu estou entrando, estou fazendo que eu estou fazendo. Eu peço para vocês me ajudar E qualquer coisa vocês me perguntam como é que a gente faz para cultivar, como é que faz para plantar. E estamos aqui para nos ajudar, tá? É isso aí, pessoal. Daqui a pouquinho né? o vídeo está no canal. Aí depois a gente volta com outro vídeo com o resultado aqui do, do cheiro verde, do coento. Com o resultado da cebola E da salsa que foi plantada aqui no meio aqui, Aquela planta com a água aí fez um malabarismo dela e plantou Sim. Qualquer coisa vocês chama ela lá no Instagram um chama ela no Instagram lá Para dar sugestão, pedir sugestão também O Instagram vai ficar aqui no link da, da descrição e também aqui na tela do vídeo Tchau, tchau e até o próximo vídeo Com o resultado desse aqui Que foi plantado Resultado bom